O convite que eu vou fazer aos liberais já há algum tempo, é que cada vez mais a gente empreenda. Como o Tales falou ontem, a gente tem uma definição clara e um conhecimento muito, muito notório de como o mercado funciona. Mas às vezes a gente não usa essa definição clara de como o mercado funciona na prática, empreendedor. Eu vejo ainda um receio gigante nos movimentos liberais adolescentes, juvenis, vamos falar assim, pessoal de 17, 18, 19 anos, em empreender e colocar a cara a tapa em errar. Nós temos ainda uma vergonha muito grande de ganhar dinheiro. A gente ainda tem várias pessoas do movimento liberal que querem empreender, mas tem aquela, aquela trava de o que eu vou fazer para empreender, como eu vou empreender, como se empreender fosse um bicho de sete cabeças que só é colocado para algumas pessoas que têm um poder notório da mente. Tô parando de falar um tempo, essa coisa de que o empreendedor é um herói do Brasil, de que o empreendedor é... empreender no Brasil é muito difícil. Esse discurso está começando a atrapalhar a gente a ter coragem de empreender. Esse discurso está começando a fazer o jovem achar que realmente empreender é um caminho impossível de ser feito. Esse discurso de querer tratar o empreendedor como um herói, uma pessoa que realmente desbravou, praticamente um bandeirante né, que entrou na mata, foi cortando o mato e conseguindo prosperar, fez com que a juventude brasileira tivesse medo de empreender. Parecer que um caminho mais fácil é um caminho do concurso público, é um caminho de uma profissão liberal, uma profissão de liberal, no caso, um advogado, ser médico e não empreender e apenas ter realmente sua profissão e não abrir o um negócio disso. E acaba que com isso, nada contra quem toma as atitudes, mas o impacto que a gente faz, ele é reduzido. Imagina o impacto que cada um de vocês tem se conseguir resolver problemas na sociedade. Eu compartilho muito o que o Tales falou ontem que empreender é resolver problemas. Se cada um de nós usasse todo o conhecimento que a gente tem para resolver problemas, quantas pessoas vão beneficiadas pelo que a gente faz? Nós temos aqui no movimento liberal não só nessa sala, mas em todo esse hotel, em todas as palestras que aqui estão ocorrendo, conhecimento diverso, de espécies e gigantesco, tenho certeza, para resolver quase qualquer problema que o Brasil começa hoje. E que que o Brasil nesse, nesse caso tem muitos problemas, nós podemos resolver esses problemas. Agora nos falta, com toda a liberdade da palavra, nos falta coragem.